The okay.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 Bendizei os que vos amaldiçoam E rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der uma bofetada numa face Oferece também a outra Se alguém te tomar um manto, deixa o manto Deixa-o levar também a túnica Dá a quem te pedir E se alguém tirar o que é teu Não peças que o devolva O que vós desejais Que os outros vos façam fazei o também vós a eles, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam, e se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim? E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também. Para com os ingratos e os maus, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma medida calcada, sacudida transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O convite de hoje é a um amor sem limites, não um amor de conveniência, não um amor que se destina apenas àqueles que concordam conosco, àqueles que nos fazem o bem, mas é um amor que vai além. Vimos isto a começar pela primeira leitura com o exemplo de Davi, que era perseguido pelo rei Saul. Davi está agora no deserto, onde se encontra o acampamento do rei Saul, junto ao seu exército. Todos do exército de Saul estão dormindo, e Davi pela noite consegue entrar lá naquela barraca onde se encontra o rei Saul que quer eliminar a sua vida. Junto com Davi estava o seu sobrinho Abisai, e Absaí diz, essa é a oportunidade que o Senhor te deu de eliminar o teu inimigo, Davi. Porém, Davi, visitando a sua própria consciência, diz não. Não mate a Saúl, porque ele é ungido do Senhor. E esse mal acarretará outros males. Ali estava a lança e um jarro de Saúl. Então Davi toma aquelas coisas, depois leva para longe e mostra então a Saul quando ele acorda. Veja, eu estou com a lança, eu tive a oportunidade de te matar, mas não foi isso que eu fiz. Davi supera a si mesmo quando perdoa e ele dá a Saul a oportunidade de refletir, de repensar o que ele estava prestes a fazer. Hoje o Senhor também vai nos falar sobre um perdão que nos leva a nos abrir ao amor, até mesmo aos inimigos. É preciso muito mais do que perdoar, é preciso também amar. E no que consiste esse amor? O amor é justamente aquela regra de ouro que o Senhor apresenta a nós. Façam aos outros tudo aquilo que vocês gostariam que fizessem a vocês. É claro que é muito fácil quando a gente recebe afeto das pessoas, quando a gente tem alguém que é de confiança, que depois nos devolve. Aliás, não há nada de extraordinário em você amar alguém que te ama. Até mesmo uma pessoa mais perversa é capaz de retribuir o bem para quem lhe faz o bem. Não há nada de surpreendente nisso. O amor do cristão vai muito além. Amar os inimigos quer dizer respeitar como eu gostaria de ser respeitado. E Jesus fala hoje de uma maneira chocante para nós. Porque nós entendemos como pessoas naturais e não pessoas celestes. Quem se torna uma pessoa celeste é aquela que se abre para esta palavra sem colocar bloqueio, sem encontrar justificativa. Jesus fala assim, se alguém te der uma bofetada, oferece a outra face. Mas Jesus não está falando para nós sermos masoquistas. Nos colocarmos como vítimas, sofrer por sofrer. Não é passividade que o Senhor nos está convidando a viver. Não é na passividade. Dar a outra face quer dizer fazer diferente daquilo que o agressor fez. No Antigo Testamento havia a lei de Italião, que era aquela de olho por olho, dente por dente. Então se alguém te dá um soco, você podia na mesma medida... Devolveu o um soco, né? E Jesus vai superar a lógica da agressividade com a lógica do amor. E ele vai dizer, ame os seus inimigos. Dar a outra face é dar também a oportunidade daquela pessoa que não lhe quer o bem, refletir sobre aquilo que ela está fazendo. Um padre muito sábio dizia assim que, Amar o inimigo é retirar a tirania do tirano Como assim? É corrigi-lo através do nosso exemplo Do contrário, é um ciclo de violência que se torna justificável né? Ah, ele fez isso para mim? Claro, agora ele, deve, ele merece mesmo receber né? Em outros casos, a gente fala assim, não é justo isso em nome da justiça, a gente acaba se tornando, sem perceber, pessoas vingativas. Já não é mais a justiça que está agora nos conduzindo. É mais o nosso desejo de dar o troco. Jesus hoje nos convida a pagar o mal com o bem. Ele não nos convida a ser coniventes com o mal, mas em fazer o bem. Aí que está a grande diferença, o bem não passa despercebido, se o mal causa estrago na vida dos outros, o amor é a única coisa que pode romper a agressividade e a violência. Meus irmãos, quantos discursos de violência, às vezes no meio de discursos relacionados a Deus, isso não é cristão. Hoje nós vemos que muitas pessoas apresentam uma verdade no meio de um monte de mentiras e coisas que não são cristãs. Cuidado, cuidado, o evangelho é muito claro e ele fala assim da gratuidade, ele fala assim do desprendimento. Quando Jesus nos diz assim, se alguém te toma o manto, oferece também a tua túnica. Jesus não está dizendo para você ser bobo e fechar os olhos, a justiça, não, Jesus está dizendo que é preciso superar aquele apego, quantas pessoas por conta de bens materiais, perdem o bem maior, que é o próprio Deus, perdem o bem da sua saúde, perdem o bem estar na convivência com outras pessoas, quantas amizades que são rompidas... Quantas famílias por vezes divididas Quantas pessoas em comunidade Que já não vivem mais como irmãos e irmãs Justamente porque se apegam a determinados bens Se não materiais, aquele bem de a minha honra não é? E a gente fala assim que a gente não leva desaforo para casa Mas a gente leva tanta coisa que não presta A gente leva rancor a gente leva ressentimento A gente leva um monte de outras coisas Mas desaforo eu não levo para casa, não é? E o coração vai ficando pesado das coisas que nós levamos Então dar o manto quer dizer desprender-se Jesus diz mais ainda Se alguém te pede algo, ofereça Sem querer receber em troca já pensou se a gente quiser receber em troca o amor que a gente dá? Como é que fica, hein? A gente vai se tornar as pessoas mais... Mais carentes da face da terra, requisitando agora que as pessoas devolvam, né? Com a nossa cobrança. Depois de tudo que eu fiz por você. Não. Dá sem esperar receber. Porque, se nós agirmos assim, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós, nós seremos filhos do Altíssimo. É complicado, não é? Quando alguém ouve assim, nossa, você é tão diferente, você nem parece pai do, aliás, filho do teu pai, não é? Será que nós somos reconhecidos como filhos de Deus a partir das nossas atitudes? Jesus diz que se nós formos misericordiosos, nós também seremos filhos de Deus que é Pai e é misericordioso. Portanto, Jesus fala de coisas hoje que nos desafiam. Não é fácil não, não é para qualquer um. E para quem acha que deve agir da maneira né, que lhe vem na cabeça, deve saber que o perdão, não é sinal de fraqueza Para perdoar é preciso ser muito forte É preciso realmente deixar surgir o homem e a mulher espirituais É assim que nós realmente demonstramos que nós estamos vencendo um grande inimigo Primeiro, o inimigo de Deus, o maligno E segundo um outro inimigo que nós não nos damos conta Eu não estou falando daquela pessoa que te atazana Não estou falando simplesmente daquela pessoa que te provoca Estou falando de um outro inimigo que se esconde dentro de nós Que por vezes é o nosso lado escuro O nosso orgulho, a nossa vaidade O nosso apego, a nossa mesquinhez Esse inimigo precisa ser vencido Por isso que o perdão, ele nos liberta e quando nós nos libertamos desses sentimentos né, tão pequenos que nos escravizam, nós nos reconhecemos agora como filhos de Deus. E a reconciliação pode acontecer aí. Quantos inimigos que depois de quebrarem um pouco do seu orgulho, podem voltar à amizade, mas é preciso que alguém dê o primeiro passo, não é verdade? Em outros casos, Infelizmente nem sempre as pessoas vão se reconciliar, nem sempre isso vai ser possível, porque reconciliação depende de duas pessoas. E amar o inimigo não quer dizer você se tornar amigo daquela pessoa, mas amá-la no sentido de desejar o bem para ela. E não basta você dizer assim, olha não tenho inimizade com ninguém, não quero mal para ela não quero o mal para ele, né? não basta para um cristão não querer o mal para as outras pessoas, um cristão verdadeiro que ouve aquilo que Jesus está dizendo, deseja o bem, mas eu vou desejar o bem para quem me deseja o mal? Se você deseja o mal para aquela pessoa, você está se tornando tal como ela, está se tornando alguém que você reprova, Desejar o bem é dar um salto sobre todo o mal Não quer dizer a gente se acostumar com o mal Não quer dizer fazer vista grossa para os erros dos outros Mas quer dizer ir além do erro Pense bem Se você deseja o bem para uma pessoa E até aquela que não te quer o bem Você está fazendo algo que te leva a vencer a si mesmo E Quando eu falo desejar o bem Não é somente que a pessoa se dê bem Às vezes a gente pensa que é o, o bem é só o sucesso do outro né? O desejar o bem aqui É que essa pessoa se encontre com Deus Que essa pessoa se encontre com a sua própria consciência Que essa pessoa passe a trilhar o caminho do bem A ter atitudes do bem Se essa pessoa se tornar alguém do bem Terá por que ela te fazer mal? Mas a nossa oração às vezes é, Senhor me proteja daqueles que não me querem bem. Nem sempre a gente reza, não é? Senhor, que essa pessoa encontre o bem de verdade. Se essa pessoa estiver bem, e bem no sentido mais amplo da palavra, não é? Não terá por que ela te fazer mal. Então veja só, você desejou o melhor melhor. Para esta pessoa Mesmo não concordando com as atitudes dela naquele momento E o bem agora de forma abundante está sobre você Apenas o bem é capaz de vencer o mal Não disfarcemos o mal Com coisas que na verdade não são o bem Viver o bem que o Senhor nos convida É sem dúvida nenhuma Olhar para as pessoas como Cristo olhou. Ele é aquele que morreu pelos justos e injustos. Pelos bons e pelos maus. Ele dá a salvação a todos. E as pessoas agora têm a oportunidade de dizer sim ou não. O perdão que você dá a alguém. Não é porque a pessoa merece o perdão. Mas é porque você necessita liberar esse perdão. É porque esse perdão pode gerar transformação, se a pessoa vai se transformar ou não, não é algo que depende de você, mas a tua transformação depende, que nós hoje peçamos a Deus a luz para compreender a grandeza do perdão e os seus benefícios, que nós peçamos a Deus a força de colocar em prática esta palavra que nos desafia, mas ao mesmo tempo nos liberta, o amor sem limites creio em Deus Pai todo poderoso